Olá! Para construir um gráfico com um eixo X e dois eixos Y, primeiramente você deve construir um gráfico da forma normal, selecionando os dados, clicando em Inserir, Colunas e escolhendo a primeira opção das colunas 2D, que são as colunas agrupadas. Como podemos ver, as grandezas entre as idades e as rendas são muito diferentes. Para consertar isso, devemos escolher uma das duas, clicando no gráfico, clicando com, clicar com o botão direito do mouse, e escolher formatar série de dados. Feito isso, Basta selecionar eixo secundário, em plotar série no e clicar em fechar. Bom. É isso e obrigado.